Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush meu nome é Guilherme Freitas e hoje você vai acompanhar o processo de redesenhamentação De uma arte que eu fiz mais ou menos 12 anos atrás, né? Eu redesenhei ela algumas vezes nesse meio do caminho Mas é isso daí que você tá vendo agora na tela É a primeira versão dela, desse boneco com raiva aí, né? Guilherme, por que você tava desenhando gente com raiva? Você tava precisando extravasar alguma coisa? Olha, gente, eu acho que não, eu acho que a maior, o maior verdadeiro motivo de desenhar gente gritando a, é culpa de Dragon Ball. Dragon Ball, porque as pessoas gritam de vez em quando, especialmente quando eles gritam assim, olha bem! Vegeta! Vegeta! Olha bem! Sabe? É coisa que... Aí isso abala a pessoa quando ela vai crescendo. Brincadeiras à parte. É verdade, Dragon Ball tem essa influência nessa coisa de... Ah, vou, vou ativar o meu poder e dar um grito. Ah! É mais ou menos esse o sentimento que tá refletido aí nessa imagem. E você pode reparar no abuso de uma ferramenta que não deve ser abusada. Ela pode ser usada, sim, mas não deve ser abusada. Chama gradiente. Você tá vendo esse gradiente que ele começa branco na esquerda, termina preto do lado e tem uma faixa vermelha no meio? coisa preguiçosa, né? Mas na, na, no momento, né, quando você tá ali descobrindo o Photoshop, a ferramenta do gradiente é uma magia pura, né? Você consegue clicar aqui, aqui, pum, e, e tem uma transição suave perfeita de cores definidas na sua tela. Isso é uma das coisas legais do digital e que se você ficar muito deslumbrado, né, você acaba perdendo um pouco de, do caminho ali, né? Porque em boa medida você vai ter que emular e, e refazer os passos Daqueles que vieram antes de nós. E isso tem muito a ver com o papo aqui hoje, pessoal. Porque o que eu quero conversar, principalmente, é sobre estilo. Qual que é a diferença, né, olhando aí entre essas imagens, entre 2010, 2016... E 2018, né? Qual que é a principal diferença entre essas três imagens? É, eu sinto que entre 2010, 2016, 2018 tem uma evolução, assim, substancial na minha técnica de pintura, na minha capacidade de resolver volumes, de separar valores, de trazer interesse visual para o que está acontecendo ali, né? Na hora de selecionar cores, isso é algo que realmente que está acontecendo entre essas três imagens. Mas também, se você for reparar, na parte do desenho tem, eu digo desenho com essa voz estranha, porque não é só desenho, é também é algo que eu chamei no, no primeiro vídeo de 2016, algo que eu chamei de linguagem. E essa linguagem é sobre estilo. E a gente fica nessa do estilo. Guilherme, como é que você fez para desenvolver o seu estilo Ou o que que leva ao estilo E eu posso dizer para você Que eu sinto muito mesmo Que mais ou menos até agora <risos> O meu estilo foi Uma consequência Das experiências que eu fui tendo Durante essa jornada Pensa assim ó, o sotaque que você tem ele é algo que você escolhe de antemão, define e aí trabalha para aprender Ou o sotaque que existe na forma como você pronuncia o português é reflexo das influências regionais, próximas que estavam ali enquanto você se desenvolvia né, agora em que medida você consegue escolher essas influências eu acho que mais, esse é o ponto que a gente vai trabalhar enquanto a gente assiste o nosso processo da nova versão dessa imagem então, senhor Cronagon, me coloque no cantinho ah, muito obrigado então gente, agora que vocês estão acompanhando aí é o processo acelerado dessa imagem, olha só que coisa bonita desse desenho novo, uma coisa que eu fui reparando também né, eu voltei no desenho de 2018, e eu descobri que eu fiz o rascunho dele de uma forma muito mais soltona, né? Eu usei brushes bem grandões ali, e nesse o desenho tá sendo mais relevante pra mim. Eu fico pensando por que será que isso aconteceu, né? Eu, eu tenho essa vontade hoje mais específica de definir coisas com maior exatidão no início do meu processo para chegar no final mais, de forma mais previsível, né? Eu sinto que tem esses dois momentos, você pode ser mais, mais exploratório e aí ir fazendo e vendo e modificando e vendo o que, que funciona, ou você pode ser mais direto. Isso é sobre a forma como eu trabalho e ela foi evoluindo também dependendo das dos meus objetivos, né? Mas a principal mudança que eu acho que você vai sentir vendo este processo, né? Vendo como que ficou no final Vai ser que o estilo tá um pouco diferente. E sabe que é uma coisa que eu fiquei preocupado? Eu fiquei preocupado assim. Será que eu consigo elevar em técnica de pintura o que eu fiz em 2018? Porque tava tá muito bonitinho, tá muito bem feito. E eu fiquei, eu fiquei realmente assim com a, a síndrome do, da, da imposturaização do impostor. Tava batendo, tava batendo assim um pouco forte. Mas foi aí que eu percebi que tal qual o sotaque, tal qual é, manias e hábitos que nós desenvolvemos na vida, muito do que tá dentro de você, você não repara. Muito do que você desenvolve, acontece de forma gradativa, gradual, e você às vezes nem tem o pleno controle dessas coisas. Então, eu me vi tomando decisões muito diferentes, né? De uma forma muito diferente. Eu me vi preferindo coisas muito diferentes do que 2018. E essa é uma grande mudança, sabe? Às vezes você Pensa assim, poxa Gui, se eu olhar esses dois desenhos meus aqui, que você pode ter refeito aí na sua casa, você vai ver, a pintura não melhorou tanto, o desenho não melhorou tanto, mas como que tá a sua tomada de decisão? Como que tá a escolha dos seus critérios, do que é estético, do que não é, do que é legal, do que é mais legal? Isso evoluiu durante o seu processo? As pequenas escolhazinhas, seja no formato do rosto, na forma como você tá desenhando a expressão, o que que tá mudando evoluindo nesse lugar e até que ponto você controla a direção dessas novas decisões que você pode vir a tomar daqui a vários anos quando você for redesenhar uma arte <risos> isso é esquisito de pensar né mas pensa assim comigo é, eu tô falando sobre essa morfologia do seu estudo, né? A estrutura das escolhas que você acha mais estéticas Ou até mesmo do processo que você acha mais intuitivo E tudo isso foi mudando no meu trabalho durante os anos Mas a, a cada momento que você olhar o meu trabalho Ela era de um jeito Então nesse momento era assim, naquele momento era assado Naquele outro vai ser diferente E isso me lembrou muito o nosso corpo, sabe? Porque eu recentemente, gente, vocês podem ver né, que eu tô passando aí por um processo em 2022 de tentar botar o meu peso em ordem, porque eu deixei a coisa meio que desgringolar no último ano. Muita gente comentou, até uma pessoa ou outra comentou, nossa Guilherme, como você tá gordo. Eu sei. E agora eu tô reparando algo muito interessante que se você, né, agora que eu tô tendo que controlar o que eu como, e o que acontece, quando você ganha consciência de um processo que normalmente é habitual, instintivo, não, não, que você não tá refletindo, a primeira coisa que você repara é poder perceber de forma mais nítida, que nem a gente fez com o Clockify, sabe? Quando você passa a notar quantas horas você tá estudando por dia, quantas horas na semana você consegue cumprir de determinada tarefa, é, é, é quando você dá essa anotada essa, quando você chama a mente consciente pra perceber, e você não deixa só no hábito, que você repara se tá bom, se tá ruim, o que que tá acontecendo e os meus hábitos alimentares e de exercício, eram um desastre na terra, e, e enquanto eu não olhasse pra eles, enquanto eu não prestasse atenção neles assim seria, né, e continuaria sendo essa, essa desgrama aí que aconteceu, mas aí que tá o ponto, o meu corpo a minha, a minha capacidade pulmonar Vários das outras coisas que definem a minha aparência E como eu me sinto São derivados da forma como eu me alimentava Como eu me exercitava Como eu vivia E eu posso implementar pequenas mudanças no meu dia a dia para chegar daqui a um tempo e ter um novo hábito, uma nova forma de fazer as coisas, e isso vai me levar a uma nova aparência, a um novo nível de saúde, a um novo nível de qualquer coisa. Você já tá, já tá entendendo o que, que eu tô querendo chegar aqui, gente? Que no estudo também é assim, se você não seleciona as influências que fazem sentido pra você no seu trabalho, se você não tem consciência sobre quais são as coisas que estão ao seu redor, que vão ali compor a sua visão de estilo, você vai estar tá só sendo transformado para o que quer que esteja chegando em você. Então é muito legal que você consiga fazer essa seleção, que você tenha essa pesquisa ativa e esse esforço consciente de ter esse, essas coisas que fazem sentido pra você, e eu quero dizer com isso, é obras, artistas, trabalhos, que comunicam algo com você, e que você queira integrar mais ou menos o seu trabalho. Guilherme, tá aí o ponto, Guilherme. Eu não sei ainda o que eu quero fazer no meu trabalho. E não tem problema, você não tem que saber isso no dia 1, um, né? tal qual como eu falei lá, né? você não escolhe o seu sotaque no dia 1. Um. Mas você escolhe quais são as coisas que te agradam mais. Ou melhor, você pode ir percebendo isso com o tempo. E isso é muito legal. Você tem que ir e às vezes até expandindo o que você já conhece, justamente para você encontrar novas coisas para se apaixonar, para achar maravilhoso, para ficar nossa, eu preciso trazer isso pro meu trabalho e eu acho que o que tá me ajudando mais recentemente a fazer isso também é esse livrinho maravilhoso aqui do Roby como artista, do senhor Alstro, incluindo aí, recomendação também do Doug Liro o Doug sempre comenta sobre esse livro, e tem muitas coisas muito legais aqui gente, muito é, é, é sobre uma visão de criatividade é uma visão sobre o que compõe a nossa forma de, de fazer arte E uma das coisas que ele comenta bastante aqui Que eu gostei demais É justamente este ponto, ó Achei o trecho, ó É um trecho aqui que ele, tem, ele traz uma citação Que é assim, ó Roube qualquer coisa que ressoe em você, que inspire ou abasteça sua imaginação. Devore filmes antigos, filmes novos, música, livros, pinturas, fotografias, poemas, sonhos, conversas aleatórias, arquitetura, pontes, sinais de rua, árvores, nuvens, bacias hidrográficas. Luz e sombra. Para roubar, selecione apenas coisas que falam diretamente a sua alma. Se assim você fizer, seu trabalho e furto será autêntico. Essa noção de que o desenvolvimento de um estilo não é uma decisão pontual de olhar para uma estética e falar: "Ah, é isso que eu vou fazer, agora é só estudar", mas sim está sempre aberto para receber influências diversas, de várias fontes de inspiração para ir construindo com o passar do tempo essa lista mental, né, de coisas que comunicam bem com você, que ressoam na sua alma. Eu acho isso muito legal. Eu acho essa é a visão de um processo sempre em construção, não a decisão anime, quadrinhos americanos, meme, meme, Mas sim essa coisa muito maior, muito mais longeva, mais longínqua. Isso me lembra, em algum aspecto, gente, que é outra comparação, me lembra nutrição, sabe? E nutrição boa não é aquela que é restrita, fechada... Pouco flexível e, e, e, e pobre em variedade, sabe? Tal qual o nosso corpo, as nossas células. Você precisa de fontes múltiplas de, de, de referências boas que servem de alimento aí para você continuar. E aí que tá a autenticidade no trabalho. É no furtar de um milhão de lugares diferentes e misturar tudo no seu próprio caldeirão aí. Vocês têm me visto fazer isso com esse elemento de, pô, eu vou trazer a cultura brasileira aqui como mais um ingrediente para compor essa minha nutrição. Estilística E eu tô fazendo uma pesquisa Justamente com esse tipo de coisa Eu tô ouvindo músicas que eu nunca ouvi Eu tô vendo é, Especialmente na parte de xilogravura Uma estética que tem um espaço Tão legal, tem tanta coisa que eu posso Aprender com todas essas outras Arte popular brasileira O artesanato de rua O artesanato que tem no Alagoas O artesanato que tem no, no, no, no, no Xingu Sabe? Que tem as carrancas Tem um monte de coisa interessante e legal por aí, que pode vir compor um elemento daquilo que eu entendo como uma versão mais autêntica do meu trabalho, então o convite para vocês que tá acompanhando aqui esse vídeo e esse processo, é justamente esse de você se permitir encontrar essas influências e ir pegando essas coisas que estão ali, mas para isso você vai ter que se conhecer, você vai ter que, que olhar e falar, eu gosto disso, eu não gosto, por que, que eu não gosto, por que, que eu gosto, e isso com certeza vai evoluindo em você, algo que são referências novas e que influenciaram esse meu trabalho hoje gente, com certeza eu posso comentar aqui com vocês, o primeiro o primeiro deles é um que eu até desenhei na mesma época que eu fiz esse remake de 2018, né? Nessa época de 2018 eu, eu, fiz, uma... 2018, eu fiz uma série de retratos e nesses retratos tinha também o Zangief que é o personagem do Street Fighter lá que tem, que é muito raivoso, muito forte, muito bombado, e ele com certeza foi uma, uma inspiração muito relevante pra mim nesse trabalho aqui hoje, porque ele era um dos personagens que eu sempre via quando representado, com aquele, com os lábios assim, já... fazendo um, um, um protótipo de bico de raiva, né? E eu reparo que nas minhas outras expressões, eu, eu, eu era muito averso, a ideia de dar lábios definidos A um personagem masculino E dessa vez eu falei assim O show desse cara vai ser os lábios, sabe? Vai, vai ser parte fundamental ali do, do que tá fazendo ele ter um sorrisão Um sorrisão não, não é uma, uma caretona legal e definida Vai ser desenhar os lábios Não fugir de desenhar lábios, sabe? É, às vezes se você for reparar Especialmente na arte de 2018 A boca dele parece que é, que é carvada assim, ó não é, não, é, não é uma boca que tem lábios que, que tem uma inflexão no meio Sabe? Que tem esse vãozinho Nada disso tá acontecendo muito bem ali E nessa eu sinto que eu tô trabalhando isso de uma forma bem melhor então, é, é engraçado Sabe outra coisa que me ajudou nisso, além do Zangief? O Zangief acho que uma referência mais, mais é, profunda Uma mais nova foi ver Baki E Baki é um anime, é um, é um mangá aí Que trabalha muito bem a ideia de homem bombado, feio, horroroso Com boca interessante A maioria dos personagens, né, especialmente o Yujiro Hama, Puxa vida, tem cada gif maneiro Dele sorrindo assim ó, E a cara dele é feia e, e, e não tem que ser bonita, sabe Então eu, eu gostei disso também, dessa coisa De vamos se permitir aqui Fazer o, o personagem Se deformar Um pouco mais em prol Da expressividade E se tem uma coisa gente que eu sinto que consegui fazer cada vez melhor durante esses anos é representar de maneira uh, cada vez mais direta essa ideia de que esse boneco tá com raiva, certo? Então eu, eu acho que pelo menos isso eu consegui ir avançando durante esses anos por mais que em questão de estilo e de, de execução tenha tido ali uns né? eu acho que tem um pouco disso mesmo. Pra finalizar algo que eu reparei aí também, gente, que eu fiz e que foi um trabalho mais consciente dessa vez, foi o uso da fumaça né? Na versão anterior tem uma fumaça ali né? Em 2018 tem uma fumacinha Eu tava começando a gostar de desenhar fumaça Só que Não tem muita explicação Será que é o vapor que tá saindo dele tá... Eu, eu encontraria formas hoje de fazer isso diferente E eu decidi fazer uma fumaça Que saia do nariz assim Como, como aquele emojizinho do, do Humph, né? do triunfante ali Que tá <risos> E tem a fumacinha saindo do nariz Eu também decidi usar esse elemento Aí dentro, eu tinha feito isso um pouco Diferente do meio do processo, a fumaça meio que saía e subia, mas parecia muito Cigarro e parecia, não sei Então ele solta essa fumaça pelo nariz Ele tem gotículas de suor no corpo Ele tem as veias ali no pescoço Também, o pescoço dele tá ainda mais Marombado, recheado aqui do lado né Como outras referências que eu vi De bodybuilders e tudo mais Então essas foram algumas Das referências é, mais pontuais assim, que eu não, eu não peguei diretamente, né nada disso que eu tô falando pra vocês, eu puxei diretamente fotos de imagem pra, pra me referenciar. Eu peguei fotos de bodybuilders e outras coisas assim. Guilherme, qual que é a relevância disso? Eu tenho na minha cabeça essas influências que compõem o meu sotaque, que compõem o meu estilo, que definem as minhas escolhas estéticas. Tudo que eu faço na minha pintura é também proveniente de toda essa amálgama. De influências, de experiências e de percepções que eu tenho sobre coisas que eu gosto e que eu não gosto, certo? Então. Galera, lembrem-se disso sabe Constru Construir um estilo Não precisa ser um processo é, Deliberado No primeiro dia que você fala, vai ser assim E você trabalha pra ser desse jeito Se esteja aberto né Pra encontrar todas essas referências E ir transformando esse seu almanaque de coisas legais Que tem na sua cabeça, que você quer representar De alguma maneira ou de outra, durante o seu processo Porque é, é algo assim E tem essa noção de, de, de dieta flexível Sabe, de vai de vez em quando pra um lugar que você não tá acostumado Vai ver uma coisa que você já uh, Negou antes no passado Vai que tem algo legal ali para você Agora e que pode no futuro Ajudar a compor o seu melhor trabalho Assim... Eu espero que vocês tenham curtido. A gente, vamos ver como é que ficou, então, o desenho finalizado. E essa é a nossa arte, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aqui mais um redesenhamentação aqui do, do nosso personagem Furioso. Dessa vez, a versão de 2022. Olha, uma que tá faltando agora é a do Majin Buu, hein? A do Majin Bu, tá precisando aí. Eu não sei... Eu... Quando eu comecei essa eu também não sabia se eu ia conseguir fazer ficar melhor Mas eu tô tendo que ter confiança de que os meu, as minhas influências e os meus esforços dos últimos dois anos Vão resultar em escolhas, se não melhores, pelo menos diferentes e que são mais autênticas com o Guilherme de hoje que existe aqui, certo? Então é isso que eu vou tentar trazer pra vocês também Em algum outro mês aí eu faço uma Majin certo? Pessoal, espero que o Papo tenha sido interessante, que tenha feito sentido Pra vocês, fica aqui a recomendação Do livro do Rob como artista Fica aí a ideia pra vocês de se permitir Ter essas várias fontes de inspiração é... Então não fica só vendo Meus vídeos, vê vários vídeos por aí, mano Vê vídeos gringos, sei lá Por favor <risos> Vá procurar outras escolas também tem, tem muita coisa legal aí pra você aprender Com um monte de gente, certo? Então é isso aí, galera, muito obrigado A gente se vê no próximo vídeo, me siga nas redes sociais Ative o sino E valeu, galera, falou! <risos> é sério, ative o sino Falando <risos>